Rapaziadinha maneira, todo mundo, <risos> o cara até assustou ali, <risos> todo mundo assusta quando vê eu é. fazendo o início aqui do vídeo. E aí rapaziada, estamos chegando aqui hoje para mais um podcast e hoje eu trouxe ele, maluco que é pensador, maluco que é, é rapper, é trap, é rap, né? poeta, maluco safo pra caramba, um cara que... No dia 1 de janeiro de 2020, eu olhei pra ele e falei, de manhãzinha, chapadão assim. Mano, nós vai estourar essa porra toda. Aí veio a quarentena, fodeu com tudo. Fala tu, meu mano sobrinho! Tamo aí, né? É... Mano, fala mais no microfone. Chega o microfone mais fala. pra você. chegar. Primeiramente, licença pra chegar aí, né, mano? Isso aí, Porra. Pô... Oi galera, aí é, Emília. corretinho. Ei, ei, fala daqui, tá de boa? Tá de boa, Conta suave. Mac. Licença pra chegar nesse ambiente aí, também um sustão mesmo, <risos> tá mas mesmo. é maneiro, é maneiro que já dá logo aquele gás, né mano, logo aquela ligada na né, gente, pra gente... Tô naquela instalada aqui, tá ligado? Nossa, barulhinho maravilhoso, Ouviram, gente. E porra, é isso, vamos trocar umas ideias aí, né mano? É isso, cara. Trocar umas ideias. Hoje, falar... hoje eu comecei primeiro colocando mec, álcool mec. no copo. Pra depois. Ah, é. Vamos brindar. Uma brindadinha, né? Que ela, mas. É o bicho. Seguindo os protocolos, como Caramba. sempre. né, O pessoal aí reclama. Estelizar por fora, esterizar por dentro. É, aí a gente é. joga pra dentro e pra fora e é isso. Ficou meio estranho isso. Ficou nada. Vai! Fala então comigo, meu mano sobrinho. Mano, sei lá, né? Tipo assim, é igual tu falou, eu sou... Eu sou um cara que faz um rap, né, mano? É, na minha visão, ritmo e poesia, tá ligado? Não é nem muito aquela questão de ser um rapper, pá, aquela questão muito americana, não. Uhum. Até porque minhas influências não são internacionais, né, mano? Eu ouvia Racionais, né, cara? Marcelo D2, é, então, eu, eu me considero um cara que faz uma poesia ritimado, tá ligado? Que é ritmo e poesia. Esse é o bagulho. E... A gente começou numa linha, né? Eu comecei a fazer, fazer umas letras em 2015. Pode fazer... crer. Tipo assim, eu tenho 28 anos. Fiz dia 9 de março agora. Mas eu comecei bem tarde, tá ligado? Porque eu mesmo não acreditava em mim, velho. Eu falava, não, aquele cara ali... Pô, o cara é foda, porque o cara rima e tal. E eu comecei a ver um bagulho maneiro quando eu comecei a ouvir Conicril, mano. Tá ligado? Não sei se, se você curte, não sei se a galera... Não, com certeza. Mas, na minha Ali é parte opinião... da juventude, ali eu cheguei... Tipo assim, quem, pelo menos quem não curtiu, eu não fui um cara que eu curti muito Conecrio. Mas não tinha como não escutar, porque tava tocando tudo em todo lugar na época. <risos> papo reto, velho, papo reto. A primeira música que eu ouvi da Conecrio, eu achei que era banda de reggae, mano. Eu vi reggae do bom, tá ligado? E naquela época, bem, bem novo, né, mano? Eu pensei, porra, maneiro. Eu comecei a procurar mais música dos caras. Você vai ouvir mais um reggae do bom, né? Só que não tinha reggae mais, era só rap, mano. Uhum. Mas como eu baixei, na época era o bagulho de Forchared, sei lá como é que é. sei no computador, né? para aplicativo uhum. baixava. Quando eu baixei, eu tive que ouvir tudo, né, mano? Eu tinha baixado já e tal. Já tava no PC. Já tava, porra, eu ouvi, mano. Comecei a ouvir, comecei, caralho, os caras. Os caras é foda, velho, os caras é foda. Aí vi um som que os caras tava com o Marcelo D2, mano. Tá ligado? Aí eu pensei, caralho, esses caras são foda, eu quero ser igual esses malucos aí. E, porra. E aí, em 2015, vi uns moleques na praça aqui do bairro, cantando, tá ligado? Os caras cantando igual passarinho. eu, caralho parei fiquei analisando, ouvindo assim. Era até uma love song na época, mas eu achei muito maneiro, porque eu sempre gostei de cantar, tá ligado? Eu era uhum. da igreja, fui da equipe de louvor e tudo, sempre gostei, né, mano? Soltar a voz. Daí eu perguntei pros caras de quem que é essa música aí, mano. Olha os caras, é nossa. Porra, molecada é do meu bairro, mais novo que eu os moleque. Tá ligado? Com o som rolando. Rolando na alta, tipo, de geral em volta amarradão, curtindo o som dos caras, tipo, meus amigos que fizeram. Falei, carai, caô, mané. Vou fazer esse bagulho aí também. <risos> <risos> Papo reto. Eu falei assim, eu vou fazer essa parada também, velho. fazer um rap, né, mano? Como uhum. é que é? Aí perguntei pros caras, os caras, mano. Sabe rimar? Eu falei, ah, vamos ver. E tentei arriscar umas rimas ali, porque só tinha amigo perto, né? Então eu me sentia à vontade, você ligou? Uma parada que tipo assim, era um ambiente que eu meio que, que dominava ali, né? Tinha, tinha já o conceito da rapaziada, então ficou fácil de, uhum. de encaixar alguma parada junto, ficar mais à vontade do que se fosse um bando de desconhecido. Pode e eu é. tentando começar, tá ligado? E aí os caras falaram, não, mano, porra, você já tem uma noção de rima, é só você escrever, passa isso daí pro papel faz uma rima até da outra, é só escrever uma poesia. Aí isso aí ficou na minha mente, tá ligado? Poesia. Porra. Sei lá, mano. E aí começou a ser natural, entendeu? A gente aí, fez a primeira letra, que era corrupção. Ali nasceu o poeta. <risos> ali nasceu o poeta. Quer dizer, valeu. Valeu pela analogia aí, mas... Verdade. Naquele dia, mano, foi a primeira letra que eu escrevi. Corrupção, no nome da letra, tá ligado? É... Você lembra de um, de um trecho da faixa? Lembro, lembro, o refrão é assim, é, não adianta nem tentar bater de frente com o regime, qualquer forma de protesto já se torna um crime, é complicado, ser eu já sei, mas hoje eu posso falar que pelo menos eu tentei, e tinha esse refrãozinho, né, batendo mesmo, uhum. e essa letra era eu e o Lampreia, pode crer. Lampré. A galera conhece o Lampreia. a galera Queremos conhece o Lampréia. O Lampreia Lampré. que... Lampré, Lampré. tá com um som brabo <risos> tá, produzido mesmo, aqui comigo. E a gente tá pra soltar aí, só tô dependendo dele brotar mesmo pra gente Lampré, Brota, soltar Lampré. o Vamos soltar o som, cara. Vamos soltar o som. Só brotar, só brotar. Jogar no Tour Music. E, porra, foi aí, mano, que eu comecei. E, ah, sei lá, velho. Eu acho que é interessante de falar a respeito né dessa fase, porque quem começou comigo foi o Lampré. do que botou Fed também, tá ligado? Pode hoje, crer. A gente a gente não tá nem tão colado hoje assim. A rotina mudou, né, mano? A rotina não vai mudar bastante. nada. de adulto, né, mano? Porque. É, Cada mano, um trampa pra um lado. Me, é, é, meio que, tipo assim, quando eu comecei eu já era adulto, né? Tipo assim, já já, pá, já tinha minhas respostas, meus trampos e tal. Só que as coisas foram mudando de uma forma que os moleque era bem novo tá ligado? Eu era mais velho. Então as paradas foram mudando que os caras foi crescendo e criando responsabilidade, tendo que trampar, então a gente foi meio que distanciando. Mas eu posso dizer que, porra, a gente como grupo, que era o Mente Insana, tá ligado? A gente... Chegou a um ponto de falar assim: caralho, mano, é isso mesmo, tamo no caminho certo. Pode crer, tamo fazendo umas letras bacanas junto aí, a galera tá curtindo, tá ligado? Tá chamando a gente pra poder tocar, que é importante. Só pra falar um negócio aqui: eu falei vida de adulto, não, nem, não que o rap não seja de adulto, porra. mas quando a gente começa a ter que batalhar Dividir por outras paradas. Parada, porra. A gente, de... quando a gente é mais molecão, a gente pode se dedicar totalmente pra uma coisa só. Porra, andando Porque a a gente roda é... de rima, filho. Tá ligado? Nossa, na moral. Agora, quando a gente começa a ter mais responsabilidade dentro de casa, de, pô, acertar uma conta aqui, fazer uma parada ali e tal, aí... Pagar umas prestações, né? É, aí... Aí é você foda. já começa a, a botar um papel, pô, infelizmente, vou ter que deixar de fazer isso aqui. Pum, por um tempo... E, e muitas das vezes a galera, muitos deixam por tanto tempo que nem voltam, uhum. né? Porque aí o sonho meio que se perde nessa parada de então, ter que batalhar é... pra viver. Então, é chegamos a um ponto muito importante. Igual, a galera pergunta bastante, pô velho mas tu parou, tá ligado? Porra, desistiu? Cara, é, é, é igual tu falou, chega um momento que a gente, a gente chega naquele impasse e a gente pensa, porra, preciso de comer, tá ligado? Não dá pra eu ficar só vivendo de sonho. Entendeu? Não vai aparecer um, um gênio da lâmpada do nada e falar, porra, tu tem talento, hein? Bora. Vambora. Eu sou estourado já, então tem dinheiro, vou patrocinar você. Não é assim, tá ligado? É, Foda-se, para de trabalhar que eu pago tudo que você Entendeu? precisar e só Nossa, escreve mano. e faz música. Nossa, não. Se tem alguém ouvindo isso aí, velho, quiser botar fé, fazer um teste, tiver na condição, demorou. <risos> tá ligado? A Larga gente, tudo, vem. A gente já, já tem é. praticamente tudo. A gente tem. Como produzir som, a gente, a gente só não tem como ter tempo. Então. O grande inimigo e... hoje é o tempo. Não é nem como produzir. Agora... Como soltar, nada. É só o tempo. É agora, por exemplo, né, mano? Eu, eu trabalhei na chapa, no lanchonete, moto tempão, tá ligado? Chapeiro. <risos> Completo. Com lanche bom. Lanche bom, papo é Complete, né? Comecei de complete, depois peguei uma resposta de chapeiro. Já faz aquela. Aquele merchan, Tinanin. Tinanin, Tinanin. Tinanin me deu a primeira oportunidade ali pra poder ajudar na chapa lá, pô. Só fortalece, mais nada. Isso aí, Tinanin, patrocina nós. Pode mandar <risos> litrão, que, é que precisa. Antártica. Opa! <risos> Alô, <Luan>, bebe! <risos> Mas aí, tipo assim, e, e eu era garçom também, né, mano? Garçom é a profissão que eu mais gostei de trampar, mano. Trampava de garçom amarradão. Pra, porra, tu gosta de lidar com o público, tá ligado? Trocar uma ideia conhecer gente nova. Que é bem a linha do, do, do cara que faz um som mesmo. Pô, tá ligado? Também, né, mano? Tipo assim, de ser bem extrovertido, chegar a trocar ideia com o cliente. Gostar do público. Isso, exatamente. Trocar uma ideia, convencer ele de que aquele prato é bom. Não, não digo, né, né, iludir. É convencer. De... Às vezes a pessoa até quer. Mas ela não quer, tá ligado? Mas se você fala algum bagulho para ela querer de verdade, aí ela quer. Entendeu a linha do quer? <risos> do que? Você quer, ainda só não sabe o que quer Mas na hora que descobrir, vai querer Mas aí agora eu consegui dar uma, uma, uma melhoradinha, digamos assim Porque eu tô trampando de boy agora, né, mano Melhorado que eu digo financeiro, no caso, porque apesar Você acha que, que entre, entre chapa, é, garçom e boy, o boy é mais suave? Não, o garçom é mais suave, de grana É mais, mais valorizado, menos risco também, né, mano De boy eu posso ter ganhar é. mais do que um garçom mas, porra, tem a é manutenção arriscado. da motoca que tem que fazer, tá E ligado? fora o trânsito, né? Fora o trânsito, é, mano. Você tá cansado sua vida o outros. dia inteiro. O dia inteiro, é. Você depende dos Por outros. Por exemplo, eu posso ser o melhor piloto do mundo. Se vier um errado ali eu tá certo... Já é. Tá ligado? Então é foda, mano. Tem essa linha... O foda... É, não... o foda eu, tipo, eu, eu fico meio bolado com moto. Porque o foda da moto é que o para-choque da moto é a tua perna, né, mano? Tua perna, tua cabeça... É, tá caiu... Ah, o carro bateu... Você troca a peça, desamassa. Agora a moto é foda. Ah, um amigo meu sofreu um acidente tempo atrás aí. Se quebrou todinho. Tô se recuperando, graças a Deus. Enquanto isso, o amigo foi ali buscar o Ciseiro pra ele fumar o um cigarro de palha dele. Vou deixar aqui pra vocês. Rapaziadinha, dá um pulo aí na descrição. Show. Quem quiser ser um patrocinador desse canal, quiser mandar qualquer verbazinha pra gente melhorar a qualidade tanto de vídeo quanto de áudio aqui. Melhoria dos equipamentos. Dá aquela melhora pro canal. Vai aí nos comentários... Comentar, na, na, na, falei tudo errado. Vai aí na descrição, vai ter aí o apoia-se do canal. Você apoia lá o canal, lá, valeu? Joga qualquer verbazinha que você quiser. E aí, também lembrar pra galera, se inscrever no canal, deixar aquela likezada, ligar o sininho para chegar notificação aí para você, valeu? Deixa um comentário aí do que você tá achando desse podcast. E os três <risos> primeiros comentários que tiverem aqui no podcast no próximo podcast a gente vem falando. E assim sucessivamente. Fala tu, e esse palheiro aí? A Mac, mas... Não, eu... <risos> eu não. <risos> é Mas enfim, é onde que a gente parou? Cara, a gente parou <risos> você falando aí sobre o melhor trampo, né? Entre... É, é. Não, visão. Chegamos nessa linha aí. Aí que você falou a respeito da gente acabar, chegar um momento que a gente até pensa em desistir, né, mano? Uhum. Aí tu me pergunta, porra, Sobim, tu desistiu? Não, Não desisti. Tem umas letras aí, tocadas, tá ligado? Temos aí que tá demorando pra sair, mas... O que que rola? Eu acho que tô chegando na minha melhor fase agora, tá ligado? Como pessoa, como... Mentalmente também, se ligou, tipo assim... Porra, tô numa fase que, que eu tô conseguindo raciocinar melhor as paradas, tá ligado? Calcular melhor assim e, e saber falar não pras paradas certas. Eu acho o grande segredo, mano, nessa parte que você falou a respeito de vida adulta, é você saber falar não no momento certo, tá ligado? Igual uhum. aquele bagulho de quando a gente é criança, a gente não entende o não da mãe, o não do pai. É. A gente tem que, hoje em dia, a gente não tem a mãe e o pai pra falar não pra gente, gente. A gente até tem mãe e pai, só que a gente tem que falar o não pela gente mesmo, tá ligado? Entendi. E porra, tu já tem sua resposta, então tu sabe, porra, esse bagulho ali é errado, velho. Porra, se eu fizer isso, eu vou me fuder o mês inteiro, vou Batalhar um mês pra poder recuperar aquilo que eu, que eu vou fazer agora. Não vai ter ninguém pra te impedir, não, mano. Tá no, tá no seu poste, pode crer? Então, se tu falar, não. Porra, guerra sua. Porra, mais um ponto aí. Sarniou mais um dia que você... Agora, se tu ignorar aquele momento e deixar rolar, também... E também tem aquilo, né, mano? Tem muita gente que não tem essa sorte de ter os pais o tempo todo. De ter uma mãe ali o tempo todo. Infelizmente, eu, eu fui um cara que na minha fase adulta eu tive que aprender, mano. Eu, eu, com 18, eu comecei. Eu, com 19 anos, comecei a morar sozinho, entendeu? Uhum. Então, com 19 anos, eu tive meu primeiro emprego. Eu, eu nunca tive ninguém para me ensinar a mexer com grana. Eu não tive ninguém para me ensinar a lidar com os problemas de adulto. A fazer essas paradas, e infelizmente, é essa parada mesmo que rola, a gente começa a, a correr atrás do nós. Infelizmente. A maioria da galera, a maioria da galera, a gente, se, se viesse já um, um, um bagulho todo caminho andado assim, ó, ó, mano, você, você vai ser um, um editor pica na sua vida, mas pra você fazer isso, você tem que fazer isso, isso, se isso, isso, isso, Já viesse tudo falando? Tudo, tudo prontinho. Tudo prontinho? Ia ser muito fácil, mano. Ia ser muito fácil. É, é, é mais ou menos isso que eu acho que os pais tentam passar pro filho, às vezes. Mas aqui que nem todo filho quer ser a mesma coisa que o pai é, né? Aí acaba que o bagulho dá uma uma perdida. E também quando a gente é molecada, mano, a gente não pensa em, pô, minha mãe falou não. É, pode crer. Porra, foda-se, eu vou fazer minha pirraça e eu vou fazer o que eu quero, mano. É foda, eu, eu é. queria, eu queria ser jogador de futebol, mano. <risos> Fala mais no microfone, tá mano. Tá ligado, eu queria, eu queria ser jogador de futebol. Desculpa se eu errei. <risos> É, só que nem tudo é do jeito que a gente quer. Igual você falou, às vezes o pai quer um bagulho pra gente, e gente... eu nessa revolta aí de, ah, não, eu não quero isso, eu quero outra coisa. Eu saí de casa muito cedo também, pode crer. Uh -huh. Só que eu fugia de casa, mano. Pô, com 12 anos eu já fugia de casa, já ficava semana fora, tá ligado? Vários dias, né? É, foda-se. Tipo assim, rebeldão. Ah, querendo aparecer, né, mano? Pô, moleque, pô. Tipo assim, hoje em dia eu penso, caralho, era... nossa, eu era rabiola, mano, tá aqui... Que eu vou ficar saindo de dentro de casa, tá ligado? Que é onde você tem maior refúgio na sua família, né, você mano? você ficava uma semana na rua. Ah, sei lá, mano. Tinha, tinha vezes que foi só... Ia só aumentando, né? Só pá, oscilando. Quanto mais saía, mais coragem é criando de... Ah, não. Dessa vez eu vou sumir mesmo. Sabe? Às vezes até pra poder deixar aquele... Aquela situação também do, do, do pessoal pensar... aí. será que ele meteu o pé? Tá ligado? Ih, já saí, já mudei de cidade. Acho que ele... Fui que embora. isso, é, cara! Que <risos> Que isso, cara? Já, já fugi de casa e fui morar no, em Angra. Olha só, eu fugi de casa no final de ano, fui pra Angra, mano. Tipo assim, desertei do quartel. Do nada! Pra <risos> <risos> porra, é, pega a visão. Caralho, velho. Como é que eu era rabiola, mano? Olha o assunto onde está indo, velho. Olha como é que eu era rabiola. Eu tava no quartel, então eu tava emocionado, né, mano? Tipo assim, porra, primeiro salário de verdade, eu tava ganhando mil reais, porra. Nossa! Porra, com 19, logo, ano, pô, com 19 anos, Você logo pensou. Estourei a boa. Estourei, pô, estourou. Ah, esquece, esquece. Isso. esquece. Nossa, não, mano. Que isso, não. abraço. ó. Com 19 anos, fui pro quartel, né, mano? 18, né, pai? Faz 19 mesmo ano, beleza. Pô, eu, eu trabalho desde os 15 anos de carteira assinada. Trabalhava no Royal, já trabalhei, pai em outros lugares. Só que, pô, ganhando bem, né, mano? E com cartão, velho. Tinha cartão de crédito, de débito, mano. Tá ligado? Com o meu nome no bagulho. Mano, nossa, velho. Caralho, eu falei, O ah, que que eu vou fazer? Vou na Renner. Nossa, na hora! <risos> vim de resente quando peguei meu meu salário, mano. Eu acho que vem acumulado, né? Que você fica lá uns dois meses sem receber. Quando você recebe, você estoura. não recebe, história boa. É três meses, né? Aí eu vim com a porra do salário do quartel, mané. E passei no shopping, comprei um óculos de 300 reais, óculos escuros. E comprei umas roupas. Ih, mano, nossa, quando eu fui ver. Fiz social junto com os amigos lá, juntamos o dinheiro, cada um comprou uma caixa, alugamos um lugar, fizemos social. Na época era chopada, né, mano? Tinha muito em volta redonda aí, chopada. Você fez. Fizemos uma chopada. Você chegou a fazer chopada, fizemos mano? Fizemos, foi pouca não, fizemos várias. Ih, <risos> mano, a gente. Qual cara... era o nome? Qual era o nome da chopada? Mano, a, eu não lembro. A da, do quartel, essa que rolou, eu não lembro o nome. Sei que tinha o um Zeca Pagodinho com a canequinha na camisa. Uhum. Mas você não sabe, eu comprei o óculos de 300 reais Fui pra chupar e perdi o óculos, mano Nossa Nossa, não Chorou, tá, mano não, Triste você... Mas, porra, pra mim eu tava com dinheiro pra caralho ainda Tá ligado? Só que não é assim, né, mano Aí Acho beleza, aí, foi passando, porra. foi passando no quartel Foi passando no quartel tipo, Poxa, foi chegando no final do ano E nisso, nesse meio tempo, como eu tinha o um quartel Discutia em casa, arrumava um B.O. assim Ficava no quartel, né, mano Tipo assim, não morava em casa, tava morando lá Então eu tava me achando Chegou no final de ano, mano, Todo mundo curtindo praia, todo mundo metendo pé, todo mundo pai, eu... Hum. Caralho, o que, que eu tô arrumando? E o pior... E aqui em Volta Redonda é assim, né, mano? É, deu... É. Deu dia 20 Já de, é, de tem dezembro. Já é, ninguém aqui, todo mundo Se fugiu. você não tem pra onde ir... Porra, tá ligado, mano? Você vai ficar sozinho aqui. <risos> ah, ainda mais na época, não tinha esse bagulho de corona. Nossa, é Volta Grande de 5, era em ano. Nossa senhora, todo mundo em Perequê. Aí eu falei, hã... Ah, Prainha era o quê? Era ali a Rua da Feira. Falei, ah. Não, passava lá cumprimentando a rapaziada do bairro. Ah, falei, ah, vou meter o pé nessa porra. Tipo assim. Aí eu comecei a faltar o quartel, mano, do nada. O oh, cara acho que eu posso até ser preso por causa dessa porra. Aí agora já era, foda-se. <risos> comecei a faltar, mano, do nada. Aí, pô, meti o pé pra Angra, mano. Eu, mais um amigo meu, que é o Alex, tá ligado? O Alex é o tatuador que eu te falei, moleque, que tá mandando benzão aí, esconderijo, que... tá ligado? É. E o Biro. <risos> o Biro tava sem dinheiro, eu acho. O Alex tinha uma graninha. Você que eu a passagem do Biro, metiu um pé pra para pra dormir na pedra, mano. Que isso? Cara. Ah, não tinha casa, não tinha nada, só a gente que tava aqui. Vamos embora. Dia 28 de dezembro, puxamos pra Angra fomos embora pra lá. Falei, caralho. Agora já era, agora já estamos aqui, nossa, o coração na mão, tá ligado? Uhum. Porque eu tava, porra, cagando pau, né, mano? Mas, pô, na verdade mesmo, eu não desertei pra poder ir pra Angra. Eu não saí do quartel pra ir faltar, tá ligado? Porque eu tava com vários bagulho na mente, mano. Bagulho de namorada também, tá ligado? Pilhadão. Ixi, cheio de neurose na mente. Falei, ah, mano. Não. Aí eu comecei a faltar, tá ligado? Aí depois, ah, vamos pra Angra. Vamos. Tô faltando essa porra mesmo. Pintei o cabelo de louro e fui. Caraca, mano. Não, tem que pintar o cabelo de louro, né? Se Senão, não pintar não é o cabelo Angra. de louro não adianta, Se Não é final ir. de ano. O que, que, que adianta pintar o cabelo você ir, aí. tá no meio da galera todo mundo? Não, não, não adianta, você não adianta se não pintar alguma parte de goteira, a barba, o cabelo, alguma é, coisa. Cara, eu. Brasil, pô, Brasil, pô, melhor mano, coisa que mano, tem é brasileiro. Mano, Brasil. eu vou te falar, não é no Brasil todo que é isso, é só aqui, cara. Rio você de sabia? Janeiro, né? O Rio de Janeiro é só continua ali, cara. A galera de São Paulo me viu. Não, mano, a galera de me São viu, Paulo. Me viu com a barba loura. Ficaram chocados. Perguntaram por que, que você faz isso? Não, tá ligado, mano, não, mas é, que eu faço é bagulho isso, de é? região também, mano. Né? é porque, pô, aqui na é cidade todo mundo faz. É bagulho bem de região também, né, mano? Igual um amigo falou aí a gente não tem nem sotaque definido, né? Tá ligado? Porque pra mim eu não tenho sotaque, mano. mano pra você, mas você não você... tem sotaque, mas quando você vai em outra área, do estado do Rio em... mesmo, mano, mas tem você... uns malucos que falam igual mineiro pra você e tem uhum. uns malucos que falam igual carioca. Mas, mano, uish. mas se você for pro Rio, tu é mineiro. Então, é isso se que eu tô falando. Se você for pra pô. São Paulo, você é carioca. Não, mas é isso que eu tô falando, mano. Os caras do Rio, eles. Ah, sei lá, mano. Não sei se. Não, e eles é. acham que a gente é mineiro. Fala assim, caralho, ah, esses caras da roça. Então, eles... lá em Rio de Fora, a galera acha que aqui tem praia. Ah, se der. Deve... <risos> fala, rapaziada. Tivemos mais um corte daquele. Caralho. Mano. Entendeu? <risos> Ele toma susto toda hora. Não, agora eu fiquei chocado, entendeu? Eu fiquei, tipo. <risos> Que isso, cara? O que que aconteceu, cara? Não, mas o que que aconteceu? Do que? Fala, rapaziada. Como é que é? Como é que é? Fala. Faz aí, faz aí, faz aí, bacana. Fala, rapaziada. Não, é assim, ó. Fala, rapaziada maneira! Estamos voltando aqui agora, depois de mais um Caraca, corte. Vai, manda, manda, manda agora um ali pra cá. Fala, rapaziada, maneira! Estamos mandando aqui depois de mais um corte. Ficou melhor. <risos> melhor. Essa aí ficou top. Essa aí eu vou usar. Eu vou usar em <risos> vários vídeos aleatórios. Vai ser tipo um bordão né? É, tipo, tipo, vai ter um corte, eu vou e boto você falando. Você nem tava aqui, entendeu? Pô, pera tá aí, deixa eu ver. Você tá pegando a, a mesa aqui, ó. Está, tá, Aí onde você tá com a mão tá. Aqui? Tá, pô. Eu vou tacar aqui, porque todo mundo que vier aqui vai ver minha tag também. É, manda uma, manda uma tag boladona. Um bagulho. Ah, de... Não, é SBN aqui, grande. É, legal, um bagulho é. do cara da rua ah. mesmo. <risos> Caralho, hein? Momento, mo momento de tensão. Nada e você, você já fez muito isso daí na rua? Oxi. Oxi. Assunto delicado. Santericário. sei lá, ué. Ih, caralho, vou até lançar aqui agora. Agora ficou fácil. Deixa ficar. O quê? Entendeu? Eu vou lançar a tag aqui, né, pai? Tá, mas. Se eu andar pelo Santo Agostinho, eu vejo isso daí? Ah, mano. Provável. <risos> mano. É bem provável. Aí, ó, o cara se entregando aqui hoje. Não não, nada, que é, nada, nada, nada, nada é que eu ia declarar. Obrigado. <risos> gaguejou, malandro. Nada, gaguejou de galera. É isso, rapaziada. Enquanto ele manda ali a, a tag, eu vou falar aqui pra vocês. Novamente se inscrever no canal, valeu. Deixa aquela likezada, manda pro amigo que curte. E você que tiver interessado em fazer um cortes aí, me chama, pô. Me chama. Quer administrar nosso Insta, do, nosso Insta, não? Nosso YouTube do corte? Deu? a gente não vai fazer YouTube, a gente vai fazer é, uma playlist, entendeu, rapaziada? Vai ser uma playlist de corte. Uma playlist de corte. Meu filho, você consegue não no resenhando e fazendo isso daí? Consigo. Então mesmo. vai me explicando o que é isso daí que você tá fazendo. Mano, eu tô fazendo um, um SBN aqui, cara. É de sobrinho, tá ligado? O um que, que é SBN? Ah, um sobrinho. É, sobrinho. Sobrinho ou sobrinho. Sobrinho, eu, pego, eu, Você vai perguntar por que, que é sobrinho? Não, eu, eu também. Mas eu ia te falar antes de você falar aquela frase do dia que você tava vindo na chuva. Aí eu falei pro sobrinho pegar a. Ah, porra. Cara, eu vou pegar a sombrinha. <risos> cara doido. Sombrinho, pega a sombrinha. Pega a sombrinha. Porra, é a piadinha dele. Aí. Alguns vamos chamar de guarda-chuva daqui em dia. Porra, ele dia. mesmo guarda já jogou. Oh, verdade, guarda. verdade. Ô, oh, guarda. <risos> fala, guarda. guarda Os caras vão achar que ele é guarda-municipal. Mas não, Você é guarda-chuva. É guarda Nossa, mano, nem me fala. Cai de sobrinho. Nem vamos falar desse Cai assunto, de sombrinha. não. Nem vamos falar desse assunto, não, que a guarda-municipal tá de sacanagem já, velho. Bota a boca no trauma. Ô, oh, meu filho, fala aí no microfone. Mano, né? mano tá foda. O que que acontece, mano? Os caras, os caras fizeram em volta redonda aí, e rola, eu vou falar essa porra mesmo, foda-se, rola uma covardia, mano, porque pra mim é uma covardia. O que acontece? A Blitz é só pra moto, mano, tá ligado? Eu tava, porra, só pra moto, mano, só pra moto, tá ligado? Todas as motos, eles pegam todas as motos e param todas elas. Que carro? Tá ligado? Pô, mano, eu tava numa Blitz aí outro dia aí, tá ligado? Que os caras não pararam o carro. Uma hora ele falou assim, para aí, abre espaço que eu vou parar um carro ali, mas parou só para, tipo, parece que só para poder cumprir um, um sei lá, mano, um protocolo, sei lá que porra que é. Mas aí beleza, os caras cobrando documento, a porra toda, tá ligado? Daqui a pouco chega uma viatura deles, mano. Tudo é que... errado. Porra, mano. Ah, mano, porra vou nem falar nada porque eu não vi o documento, né, mano? Tu não tem como provar o que eu tô falando. A galera. Só puxou. Que, pô, a carocha da, da, da, da viatura, mano, brotando, mano. Fazendo mais barulho que. Ah, que blá, comb... blá, blá, blá, igual, porra, pô. Tá até o talo, pô. Sim, sim, sim, sim. Pô, sim. A... sei lá de que ano que aquela placa é, aquele like. Sei lá, mano. Acho que, a acho viatura que é... dos caras caindo aos pedaços e querendo parar o carro novo. Mano, eu acho que é muita hipocrisia. Só isso que eu acho. Esses dias eu vi um vídeo do guarda. Não tem opinando muito não, porque Esses dias eu vi um vídeo de um do porque... um de um, de um guarda, não foi um fiscal. Fiscal de não sei o quê, eu esqueci o que que ele era, ele era fiscal. Tava escrito fiscal alguma coisa no colete dele. E ele parou a Ele parou, ele foi lá nos caras do guincho que tava guinchando a galera e pediu o documento do guincho. Eu vi também esse bagulho aí, mas não era, em com bagulho Redonda, 2018, não. não era em Volta Redonda não, eu postei esse bagulho aí, eu postei esse bagulho, bagulho aí e marquei, velho, porque foi um vereador que fez esse bagulho, tá ligado, e porra, se um vereador tem o direito de fazer isso, eu acho que, pô, em Volta Redonda podia brotar alguém, né, velho, com peito pra esse bagulho aí, os vereadores aí, né? é, tipo assim, velho, olha só, eu, eu, tô, eu tô falando como cidadão, né, mano, eu, eu posso ter meus erros, né, durante a sociedade aí e tal, mano. mas é foda, a gente tá sujeito a isso, né, mano, a gente é humano, tá ligado, só que eu acho que o poder legislativo aí, tá ligado? Podia dar uma moral. Eu acho que é legislativo, né? Os é, pô. Então, dá uma moral aí, pô. Fiscaliza também, pô. A Guarda Municipal, a Defesa Civil, a... Sei lá, velho. Tá ligado? Os órgãos públicos, pô. Entendeu? Porque o que acontece? A gente tá num momento de pandemia, mano. E igual eu falei, eu sou motoboy, tá ligado? Isso daí, esse vídeo aí, beleza. Posso estar tá sendo perseguido depois de um tempo com essa parada aí. Não é ser assim nada não, pô. Justo, mas... Mas o que que rola? É, a gente precisa, mano, da correria no dia a dia, tá ligado? Da rua, pô. E os órgãos públicos não estão funcionando, o DETRAN não está funcionando. Então como que você vai cobrar um documento, tá ligado? Como você vai cobrar um documento se você não dá condição da pessoa ter aquele documento? É. Tá ligado? A lei tem que ser aplicada quando você dá condição de aplicar a lei, tá ligado? Exato. Não como é, é que problema? você vai regularizar Porra. algum documento seu se onde você precisa regularizar não está aberto? Tá tendo um problema do cara com essa porra aí. Mas tá bom, né, mano? A gente vai seguindo, vivendo, né, velho? Devagarzinho. Eu tomei uma multinha braba aí, por isso que eu tô reclamando aqui. <risos> <risos> você tomou uma multa do quê? É, é porque eu, não, eu tô tirando minha carteira, né, mano? Eu não uh -huh. tem minha carteira ainda, mas eu tenho que trabalhar. Você ligou? Pode crer. É aí que tá um impasse, né, mano? Eu não tenho minha carteira, mas eu tenho que trabalhar. Não é, não é uma opção, ah, não, mas, porra. Aí você perguntou, ah, uns vão falar, por que você não volta a ser chapiro? mano eu preciso de trabalhar e preciso de ganhar dinheiro velho tá ligado e infelizmente na chapa não tá dando entendeu e é isso eu acho que como motoboy vamos sair melhor e é o bicho daqui a, vai, a pouco a carteira tá na mão vai conseguir aí, acertar acho. as contas um pouco e ficando um pouco mais suave tipo assim é mano eu, eu preciso disso preciso de, de criar uma estabilidade para mim pode entendeu? crer. sempre quis ter um estúdio sempre quis gravar minhas próprias paradas desenvolver meu próprio trabalho então, pra eu poder montar isso devagarzinho, tá ligado? Eu tenho que... Tem que batalhar e correr atrás. Tá ligado? E Ganhar uns 50 é pontos por e dia ag... é foda. E agora a gente tá nesse momento que é um pouco mais delicado. Mas a gente tá aí aguardando aí também as autoridades, pelo amor de Deus, mandar Mano. logo as vacinas, né? Mano, sabe o que é foda? É esse bagulho de vacina das autoridades, velho, o Brasil, velho, o Brasil, não sei se você já percebeu, hoje a gente não tá ligado da nossa população, não, as autoridades não estão nem aí, velho. Pra o que que vão pensar da gente lá fora? A gente já é chacota mundial, tá ligado? Já. Porque a gente parece que fica como marionete na mão dos países de primeiro mundo, beleza? Aí que que rola? Aqui, ao invés deles querem salvar a nação, eles preferem meter a mão naquele bagulho de desviar uma verba. Tá ligado, no Brasil eles falam, ah, respiradores, não sei o que, quanto de dinheiro aí, mano, que os caras não desviou, mano, comprando respirador pro hospital aí, mano, tá ligado, que o bagulho que nem foi usado, mano, o Brasil, mano, é assim, mano, o Brasil parece que a gente é o gado dos outros países, tá ligado, aí só vem aqui pra poder retirar, pode crer, isso daí é foda, mano, é um assunto que até me irrita, mano, que aí vai, daqui a pouco a gente vai chegar no assunto, ah, Lula Bolsonaro, igual a galera gosta muito de, de falar assim, igual o Jonga falou, a galera só enxerga 2D, Tá ligado? Porque é o que parece, né? Deus e o diabo ali disputando, pá, o que é melhor, o que é pior. Na minha opinião, tipo assim, sei lá, velho. Acho que a gente tinha que sair um pouco desse, desse, desse, dessa visão aí de ficar só entre duas opções, tá ligado? Pode crer. A gente podia ter um leque maior. A gente podia ter algum, ah não sei, mas... não eu, eu não tenho esse preparo, mas alguém que tivesse... Não, mas assim, a partir do momento que as pessoas falam de renovar, de fazer uma coisa nova, de tirar todo mundo, cara, vem uma campanha, nego simplesmente bota os coroas tudo, não bota ninguém novo, só nego velho que conhece. E que conhece o novo agora. que entra, já entra meio que manipulado, né, mano? Porque ele já é. entra numa... O novo que mas vem, vem coroas, e o vem. novo que entra, ele entra com a ajuda de uns Né, É, ué. Então, quem sempre continua mandando nas paradas são os coroas que Já entra devendo, né, mano? Já entra devendo, de né? É sempre os coroas que sempre roubou. No dia que a galera realmente falar assim, foda-se quem tá no poder, a gente vai botar só a galera que, que é pensante mesmo. Só os pensantes. Mano, você não vê que o governo quer... quer tirar, igual eles tiraram aí, o... Ih, rapaz, fugiu da cabeça, como é que fala? O benefício, não. A grana lá que ajudava... No... Agora esqueci como é que fala. A grana lá que ajudava para os estudos, para parte de, de, de ciências, essas paradas assim, uhum. eles tiraram a grana, mano, entendeu? Não tem mais a, a galera estudando essa parte no uhum. Brasil. Eles não estão tendo mais esse ganho, entendeu? E daí apareceu aí um negócio aí numa PEC, não sei o que eu não li não, mas eu vi lá uma reportagem, tomara que seja mentirosa, eu não sei se é verdadeira, que agora eles estão querendo tirar, eles estão querendo dar o auxílio novamente, auxílio pra galera, mas trocar três meses de auxílio por cortar a verba, é essa, essa... Eles estão querendo cortar a verba do SUS e cortar a verba do do da educação, tá ligado nisso? Em troca de três meses de auxílio pra todo brasileiro. Olha tipo, as ideias. Tipo assim, eterno, eterno, que... eterno. Tipo assim, nunca mais os caras vão... E sabe o que que é o foda? Que o brasileiro vai aceitar esse bagulho numa boa, velho. A galera não quer saber. Nego, Porque... te dá durante três meses não, nem mil é? conto? Não é isso, é para o seu filho, seu neto, seu não sei o <risos> Não é isso. É a pior mano. escola. Pega a visão. Quando você pega um dinheiro, uma grana aqui na mão, tá ligado? Você pegou aqui 500 reais. Pegou na mão. É 500 reais. Agora, quando você ganha uma parada, vamos supor, que nem é tanto do seu interesse. Vamos supor que você ganha um sofá. Tá ligado? Você ganha um sofá é necessário? É, mano. Você vai precisar de um sofá pra você sentar, dar uma descansada. Não sei. Talvez eu falei um sofá não seja tão essencial assim. Mas um bagulho essencial, tá ligado? Você ganha o um bagulho. Vão beijar assim, pá. Mano, você não vai dar tanto valor como aqueles 500 reais vivos, tá ligado? Porque você não vai ver a necessidade dele, porque ele tá embutido ali. Você não sabe quanto que ele custou real. Ó, oh, eu quero agredir o Mike. Você não sabe quanto que ele custou real. Você só vai pegar ali, ah, ganhei, tá ligado? Porra, beleza, veio junto e tal. Agora quando você pega os 500, então, é isso que o brasileiro gosta de dinheiro na mão. Pra poder fazer churrasco tomar cerveja. Entendeu? Porque é. é... Tipo assim, a verba, a verba... É, porra, tanto é que virou até meme, pô. Vagabundo recebendo auxílio 600 conto de churrasco e cerveja. Galera fazendo churrasco na porta do banco, você viu? Porra, tá ligado? Ah, velho, porra, é o é Brasil, mano. Isso aqui é Brasil, <risos> mano. Eu gosto muito do meu país, mano, tá ligado? Ai, Eu gosto porra, muito. Tem hora que a mas aqui hora. é foda, não, aqui é foda, mano. O brasileiro é... O melhor do Brasil é o brasileiro mesmo, é verdade, mas... O não, é e é foda, também o, o brasileiro, ele tem que... Ele tem que se foder. Porque a gente não aprende, pô. Tem que, que se isso? fuder, pô. Que é isso, cara? Não Nem é isso que eu ia falar, não. Cara. Eu ia falar isso, pô. O brasileiro tem que se fuder, que pô. Que é isso, cara? Não, velho. A gente não tem que se fuder, não. Ah, mano, mas parece que a gente gosta, né? Ah, a gente Mano, as, as coisas estão estampadas, sabe, mano, e a gente não mas vê, Mas sabe quem, quem são as pessoas que fazem isso? As pessoas que são acostumadas a ser alienadas. E não entendem ainda o que é ser alienada E é muito alienada, pai. Essas são as pessoas que eu acho que tem que se fuder mesmo. <risos> tá ficando legal? Ficou bravo, bravo? Tá ficando maneiro, tá ficando maneiro. Mano, tá ligado? Essas são as pessoas que eu fico puto, que eu fico caralho, mano. Pô, é. a galera. A galera. Ah, mano, é que eu não quero ficar entrando em muito bagulho de política. É, vamos, vamos, vamos falar de outro bagulho. Eu não, não vou, vou ficar mais falando estressar. dessa parada, não. Senão a gente vai ficar falando o podcast inteiro só de política. E daqui a pouco a gente tá dando. É, Voz eu... aí pros pro bozos, vambora. É verdade, já falei de, de, de coisa demais já de sistema, chega de sistema, não de coisa boa. Então, fala pra mim aí, cara, um pouco mais de seus projetos, um pouco mais de suas músicas, um pouco mais Ai, de mano, seus. Tem uma música aí gravada aí, daqui a pouco eu dou mais uma comentária pra dar mais atenção pra câmera. É, isso. Tem uma música, pegando intimidade, é tem uma isso. música aí gravada aí, né, mano, com um tal de zão aí, vocês conhecem? E a música é boa? Ah, mano, não sei. Na minha opinião, a música é foda. Porque se eu não gostar do meu trampo também, eu tô no cu, né? Você lembra? Não tem como a botar parte na pista? Dela? Ah, mano, é complicado, de até sem graça. Que eu isso? lembro, eu lembro ela toda, mano. Eu lembro ela toda. Não, dá eu, só uma inclusive, leve de eu, inclusive tive a oportunidade, mano, de estar cantando ela nos palcos aí, no lugar que eu trabalhei, na Beira Rio, tá ligado? Na Poné. Que... Uma galera. Um público diferente foi atingido, eu diria, porque minha galera é bem rataria, né, mano? <risos> sempre foi, a galera sempre foi bem rataria, mano, porra, de ir pra rodapé, de não ter dinheiro pra poder voltar, tá ligado? De todo mundo fazer uma vaquinha, como entrar naquela promoção do anexo lá de 3 vinhos por 10 reais, quem nunca? Porra! 3 vim por 10 reais? Ah, por 10 ou por 20? Não lembro, tava tá Nossa, isso, muito mano? tempo que eu não dou rolê, mano. Eu era desses rolê, mano, de brotar lá e ficar lá de... Você ficava de ali no ali. anexo? Ficava no anexo ali, mas, tipo assim, eu não era... A, eu não sou galera antiga do anexo, a galera antiga do anexo era a galera antiga. Eu só brotava lá. Comecei a brotar lá, depois que comecei a fazer um rap. Entendeu? Na época que eu estudava no Manuel Marinho, que foi em 1900, Guaraná com rolha. <risos> Mentira. Foi em 2000, blau, 2010, 2009, 2009. 2000 blau, que papo é esse? Vai. É, 2000 e tantos, não lembro. 2000. Ih, 2008, Cibã, Caralho, caralho, velho. faz tempo pra, caralho, pra 10, caralho. Mais 10 Nossa, anos. Os caras que faz pouco eu tempo. Eu tinha 15 anos, 15, 16 anos de Aí eu dava uma colada no Anex também, mas eu era com outra galera, com as meninas que nem colam mais lá hoje em dia. Mas aí, tipo assim, de, de recente aí eu colava ali, pô, você é, é doido? Mano, você é doido, mano. Você é doido. E para inocentes ali. Fazer um freestyle com a rapaziada, tá ligado? Rolava dia de, roda de rima, coisa... Mano, muita, mano. Mano, dia de roda de rima, mano. Na 60, quando era no Bacião, mano. O bagulho era de verdade. Tá ligado? Nossa, mano, eu... Chego até... A... Nossa, mano, mano é doido. Mano, eu te falo que eu sempre quis ir pro Bacião. Nunca fui pro Bacião. Pô, você o deu uma... O único mal... dia que eu fui pro Bacião, mano, eu fui lá no Bacião, cheguei lá, dei um rolê, parei ali no barzinho ali de canto ali, que tem uma sinuca... E ficou... E fiquei ali no barzinho. Ah, deu mole, pô. Na moral, e mano... Fiquei ali no barzinho até ficar trêbado. Levantei e fui andando até não, lá mano. na Praça Brasil pra lanchar. Não, acho e não. mano... E Mano, você não tem noção, velho. A roda, quando eu comecei com ela na roda, ela já era antiga já em volta já tinha tantos anos, sei lá. Porra, mano, não tinha rolê melhor não, velho. Rolê que eu digo, tipo assim, você fechar com a sua rapaziada e puxar pra um bagulho Porra. que vai todo mundo entrar na mesma sintonia Oh, oh! Sangue, porra, lembro, falo de roda de rima, eu lembro da GG, mano, GG da Caeira, GG, porra, fechamento, velho, porra, G, tamo junto, na moral, velho, ela animava aquele bagulho, Ela, gostava. a Jéssica também, Pereira, porra, que, que acreditava, tá ligado, umas meninas assim, que pá, que acreditavam no bagulho, fechava junto, gritava junto, sabia cantar as letras de cor, mano, você é doido, mano, Caralho. os bagulho eram era de verdade, quando a gente cantou a primeira vez na roda, mano, Mano, você não tem noção do meu sentimento, velho, tá ligado? Primeira vez que a gente teve a oportunidade de cantar na roda de rima de volta redonda aí. Pode crer. Entendeu? Porra, cara, eu. É, como é que eu posso dizer? Eu vi o, o, o início de um sonho começando a se tornar real, tá ligado? Foda. Porque, cara, tava eu vindo e mano. E se eu não me engano, eu tenho quase certeza, se eu tiver errado, vocês me corrijam depois aí. Eu acho que essa primeira vez que a gente foi tocar, a gente levou o Dedé também, tá ligado? Dedé fora da lei, eu acho que foi a primeira vez que a gente tocou mesmo, pô, a roda foi gravada, tem essa parada aí no YouTube, tá ligado? Se alguém quiser ver aí, procura lá Mente Insana, na roda de rima de Volta Redonda, vai aparecer lá, porra, 33 minutos de pocket, eu acho. Caralho, é, ué. E umas músicas bem... Bem, como é que eu posso dizer, bem enquanto o sistema mesmo, bem das antigas, bem de início. Pica aquele início que eu falei da primeira música, Corrupção, a gente cantou ela também, tá ligado? E com as outras músicas mais novas, pá, mas tipo assim, sempre querendo evoluir, mano. Tá ligado? Eu, eu vejo assim, a minha caminhada no rap, assim, de escrever letra, dessa forma. Eu comecei de uma forma, mas sempre sincero, tá ligado? Mas comecei de uma forma, depois eu comecei a cair pra outra forma. Hoje em dia eu gosto de escrever love song, tá ligado? Não de modinha, mas porque eu, eu gosto, mano. Eu, eu tenho eu acho que eu tenho um sentimento pra isso, tá ligado? Pra poder Pode transmitir um bagulho, pá. Eu sou melhor cantando do que agindo. Pode crer, mano? Às vezes, porra. Igual, eu sou puta zarado com relacionamento, velho. Não tem relacionamento pro pai. Sei lá, mano. Às vezes eu tenho uma intenção boa, pá. Eu penso nos bagulhos, mas eu sei lá, mano. Eu sou diferente. Já cheguei a essa conclusão já, não tem como. Pode crer. Tá ligado? E aí, daí que eu acho que é assim, né, velho? Porra, não viu o Fábio Júnior? <risos> Fábio Júnior é o bala nas, nas canções de amor, as coroas viajam nele, pô Não dá certo com ninguém. Não dá, porra. O cara teve casamento pra cara, mais que a Gretchen. Nossa senhora! <risos> não, mano, mas eu quero Ele dizer é o seguinte. A Gretchen, filho. Eu quero Ele dizer é a o seguinte, cara. Eu quero dizer o seguinte, como diz a Caça um poeta e não aprendi a amar, tá ligado? Acho que é mais ou menos por aí. Eu gosto, mano, de escrever umas letras. Mas, sei lá. Também não posso dizer que eu não sei amar e que não vai rolar mais relacionamento, porque vai que aparece a escolhida, né? A enviada a por Deus. <risos> né? Vai que aparece. Uma doida aí. Ah, a doida. Vai que brota a doida. Vai que, ela, vai que ela assiste esse bagulho aí e fala. Opa! Nossa. Esse menino com o cabelo cacheadinho, meio bagunçado. Vou dar um jeito nele, vou dar um jeito hum. nele. Pareceu que ele tava de capacete. <risos> Caraca, cara, Ô, e quando eu te conheci, você não tinha esse birubiru todo, não, mano. Não tinha não, mano. Isso aqui, mano, na moral, vou te falar, agora que eu tô começando a me adaptar ao, ao menino aqui, mas agora eu não corto mais também, não. Corta Demorou mais não. muito, passei pela, pela, pela aquela mano, fase. Mano, e quando você, falou pra, tensa, pra mim, você falou pra mim Você falou mim que você ia cortar o cabelo, eu falei, mano, você é doido. Aquilo me fez pensar. Mano. Eu, eu falei, passei, você é doido, vai cortar o cabelo. Eu passei por uma fase muito tensa, mano. Corta não, velho. Muito tensa, do cabelo ficar horroroso. E nada dá certo. É o que eu fiz, lancei o um americaninho. Já deu uma melhorada e colocava o boné. Puxava o boné aqui pra trás. Foda-se. Aí, de repente, eu não sei. A minha mãe fez umas tranças na minha cabeça, tá ligado? Eu pra ela fazer isso tanto eu insisti. Ela foi, fez, mano. Ela fez uma vez, não tinha ficado tão bom. Ela fez cinco tranças só. Ela ficou meio louca. Aí ela fez de novo, mano. Pouco tempo, acho que um mês mais ou menos. Como é que Meteu umas tranças embutidas. É, ficou maneira essa fez certinha fininha, pá. Ficou mídia. Aí quando eu tirei. O cabelo deu uma pesada aí, eu já, já aceitei ele, falei, ah, tá mec. Mas que tava horroroso, tava. Mas você pensa em mandar uns dreadzão, muito louco? Não, não, eu quero só manter as tranças mesmo. Vai fazer umas tranças pros clipes? Vou, vou fazer umas tranças pros clipes. Umas tranças diferentes? É, caidona. Uhum. Eu vou, mano, eu vou, é por isso que eu... Eu vou desenrolar, eu vou desenrolar uns patrocínios, um mídia, pra, pra mídia, umas trancistas. Mídia, mídia, patrocínio. Mas... Não, mano, pega a visão, acho que... A parte de eu ter deixado o cabelo crescer, porque eu ganhei meio que essa independência também, agora eu sou motoboy, então eu posso deixar o cabelo do jeito que eu quiser. Pra começar por Cê aí. Você se ligou? Você se ligou por... como é que é? Quando, Pô. é? quando você é garçom, o bagulho é meio louco. Quando você trabalha na cozinha, <risos> também é muito cabelo, é foda. É, é, Então, é. motoboy, porra, posso Pô, deixar motoboy, cara, aí. Aí o cabelo motoboy, cara, para o ser motoboy. Pô, é isso, rapaziada. Fomos para o nosso penúltimo corte. E aí, rapaziadinha? Agora eu voltei até mais de boa, né? Que é o sobrinho, ele meio que assusta quando eu falo: "Fala, rapaziada, maneira", pô, ele fica assustado. Caralho, você tá de marola. <risos> sobrinho, passa a visão. Meu parceiro, a gente tá chegando quase ao fim aí, entendeu? OK. A gente falou um pouquinho. Infelizmente o nosso podcast é muito pequeno, dá para falar bem pouco, né, cara? Mas pô, Queria que você, que você desse uma palhinha aí, cara. Que isso? Você Quer cantar não? um som, um, pau, um bagulho? É, ué. Você entra em qualquer beat? Ah, depende. Bumbeco. Dá, dá pra lançar. Uh! Foda tá o YouTube com vários. Propaganda até não querer mais. Pô, é, acaba que a gente também tá fazendo propaganda né? porque tá aparecendo aí. Ó. <risos> ah, isso daí é junto com o meu mano Alex, tá ligado? tatuador do esconderijo 2016 ali, o nome ela não tem não, mas é maneira. ó pouca roupa pra me acordar de manhã um sorriso único que só ela tem meu amor eu sei que sou correria e ban mas o pouco tempo que eu tenho, só você tem Pouca roupa pra me acordar de manhã Um sorriso único que só ela tem meu amor, eu sei que socorreria em ban Mas o pouco tempo que eu tenho Só você que tem Ela me deu o telefone falo pra eu ligar Botar o assunto um dia Mó tempão sem se falar Que saudade é essa Que tu sentiu repentina Que sotaque diferente desse seu tempo em Brasília Confesso que me deixou bolado Assisti sua partida Mas agora que voltou Não é mais como antes Anulei meu coração pra não ter recaídas Já me acostumei com o então entende, é só um lance Pouca roupa pra me acordar de manhã Um sorriso único que só ela tem Meu amor, eu sei que socorreria correria Ivan. Mas o pouco tempo que eu tenho Só você que tem Só você que faz Sabe o jeito que eu gosto, não nego. Seu corpo nu Sabe sempre sou fazer Do jeito que eu gosto, não quero Ver tu chorar Hoje não me apego porque já doeu Não quero me privar de trajes necessário Quem queria a distância hoje se verteu Eu tô na tranquilidade, deixa eu seguir calmo e Pouca roupa pra me acordar de manhã Um sorriso único que só ela tem Meu amor, eu sei que socorreria e ban Mas o pouco tempo que eu tenho é só você que tem é o bicho. Braba! Braba! Desculpa aí a voz aí, que, caralho, comecei, comecei a cantar meio nervoso, velho. Fiquei nervoso, velho. É isso, cara. Ritizada. Não. Opa, você sabe que eu vou jogar isso no FL, vou dar um, um EQ ali, vou dar uma melhoradinha na voz. <risos> E vou soltar como? Nossa, um não. mais bala. Não, já Vai falar. ficar top, porque esse microfone aí capta bem zona, oh, pai. Não, mas deixa eu falar, eu cantei, eu, tipo, você sabe quando a saliva tá agarrada aqui, você tá aqui tentando cantar. Não, mano. mas é o ao vivo. Isso aí é o calor. Não, mas é, é, é porque eu fiquei nervoso. Nível. Pique apresentação, velho. É, é, ué. Quando a gente começou a fazer show, eu lembro como é que era, velho. Era, mano, era todo início assim, ó, antes de pegar no microfone, tá ligado? Eu ficava doido pra pegar no mic, mano. Tá correto. Todo mundo que eu conheço que se apresenta pra um público, todo mundo fica com vontade de cagar antes de subir no palco. Não, ah, eu não, Mac. Não. Não? Falso. Cara, mas papo reto, todo mundo que eu Falso. conheço, o cara fala, mano, vontade cara. Verdade, gente. Cagar. Caô. Os caras ficam com vontade de cagar, não, eu acho, que, não, sei lá, velho. Não, não, não, não, não. Isso Talvez então não procede não. contigo. Não. Mano, eu ficava doido pra pegar no mato. Quem aí sobe no palco antes de subir no palco e fica com vontade de cagar? Porra. Eu conheço três, hein? Se falar que é mentira, eu boto o nome na bagulho. Nossa, doido. Joga aí, fala fala que doideira! Você ficou com o cagadeira antes véio. de subir no palco. Não, não, mas deixa eu falar. O papo é reto. Abraço. Abraço. Abraço. Ó, mano... Não, mano. Eu ficava doido pra poder pegar o Mike, tá ligado? Porra, doido, mano. Doido. E pegava o Mike e não queria nem soltar. Quando era um Mike só, velho, pra três cabeças apresentar, mano. Porque quando era eu, o Paul e o... E o... Eu, o Vini. O Vini tá morando no Rio agora, fazendo os quartos dele. Ali o Vini, máximo respeito. Tinha até dado uma ideia nele que eu ia brotar aqui hoje. Uhum. Ele veio do Rio ontem, acho que vai meter o pé hoje à noite. E. E lampreia no bagulho. A gente. Pô, a gente ensaiava legal, mano. Até a troca de microfone, sabe, mano? Vai ter um mic só. Eu dobro a parte de fulano. E, pô, como não vai ter outro mic, você já canta mais alto, tá ligado? E na hora que eu for passar o mic, você tem que. Falar sua parte mais alto e tal, sabe, pra poder meio que encaixar e ficava bom, mano. Na nossa visão, tá ligado? É na visão do público. Não, na visão do público também, porque a galera curtiu e começou a chamar a gente pra poder cantar, entendeu? Teve uma galera que ficou meio que de nariz irado pra gente. Por não quê? citar nome, mas não sei. Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Igual o Kiko. Porque, é, porque, mano, eu, pra mim eram poucas ideias, mano. Tipo Vocês assim, já tiveram muitas tretas, assim? Né? Ah, já, né, mano? A gente gostava. <risos> mano, mas, tipo assim, não era nem bagulho de ter umas tretas. Os caras tinham mais que eu, tá ligado? O era, sempre foi mais brigão, sei lá, mano. Meia rabiola. Que isso, Lampré? tranquilo? Eu já fui, já fui brigão, mas... Meu, pô, eu nunca vi o Lampré com cara de brigão. É, você nunca não, colocou com a tropa, pô. A tropa, a tropa, a tropa, a tropa, a uh, o Lampreia ah, Bota lá, a cara não, lá, rapaziadinha lá O Lampreia passa ali no portão e ele fala licença Só que passa aqui na porta e fala licença hora ah. que passa na porta do estúdio e fala licença Se ele for ele te fala... dar um prancho, ele vai falar licença também Licença e... é. <risos> Licença assim mesmo <risos> Licença, tá? <risos> não, mano, não sei, tô zoando Não, mano, mas a gente já teve uma Mano, acontece que rola, acaba rolando uns cauzinhos, mesmo Uns bagulho doido ah, O Lampreia é mais polêmico Entendeu? Os bagulho não, dele entre, é mais... Mas tipo, entre outro, outros grupos, outras paradas Ah, não. Da minha parte, não. Se alguém tem treta comigo aí, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, é. né? Porra. Poucas ideias. Vocês nunca tiveram uma treta assim com outro grupo? assim Treta de, de par? Não, mano. Eu não lembro nem qual foi a reação daquela hora. Não. não foi essa pergunta, não, mano. Tá, mas não, não. Nunca. Da minha parte, não. Já, já, essa parte já foi. Não, vai! Ah, então, tive uma desavulgo agora no bagulho. E... <risos> só pode, só pode ser dejar... já. Mano, não, mano, não, não tive treta é que com gordura, grupo nenhum. Eu não lembro o que a gente acabou de falar. <risos> mano, não, mano, não, não tive treta com grupo nenhum no bagulho. Se alguém tem treta comigo, mano, pô, infelizmente. Só pode ficar bolado porque... ninguém nunca bem... fez uma diz assim, tá? Pra mim? Não, pra galera... Porra, se pra tentar, ficar pegado, hein. Pra galera, assim você Ficar conhece. pegado aqui, na lita né, lógico. Volta Redonda já teve. Ah, na, já cena, te... na cena de Volta Redonda... Ah, já, já, pô, mas os bagulhos aleatórios, mano. Nem vale a pena comentar, não. De verdade. Não, é porque, tipo assim, a cena de Volta Redonda eu não conheço tanto. Mano, o que que acontece, mano? Volta Redonda é um tentando pisar no outro nessa porra. Então eu acho que é um bagulho... É, é meio que briga aqui, assim. Os cara... Não é briga, mano, eu não sei como é que é, mano, Na verdade toda é essa, mano, eu não sou nada, eu não sou ninguém, entendeu? Eu graças une, a Deus, tá eu aí. graças a Deus, mano, eu tenho minha família, eu tenho meus amigos, tá ligado? A galera que me considera, pô, tem você aí, me chamou com o aí. Vara o né, amigo. Sobrinho? Porra, mano, tem muita luta, mano. O sobrinho tá aí já, o Sobrinho tá aqui na firma desde, 2000... desde o início de 2020. 2019. a gente tá com vários sons pra soltar, vários trampos maneiro pra sair. Desde início de 2019, né, mano? É, desde 2019. 2019. Desde 2019. Não, mas, tipo assim, eu, eu digo assim, pô, mano, eu tenho muita luta, mano, pra poder ficar me preocupando com guerrinha de grupo e o caralho. Tipo, eu acho que você tem que ir, mano, e fazer o seu trampo. Pode rolar? Pode. é Pô, a, a gente faz um rap, mano, mas a gente não é otário, te ligou? Tem isso também, pô. Mas, Às vezes a gente vai pro bagulho é e vagabundo... Quer ficar tirando a gente de otário, mano, tá ligado? Já rolou bagulho assim, tá ligado? De vagabundo ficar tentando desmerecer a gente. Mas, graças a Deus, e sei lá, e a nossa competência como ser humano, a gente não se deixou levar. Pode crer. Pode crer, a gente preferiu abstrair algumas situações. Por isso que eu falo, às vezes não vale nem a pena. E eu sou um cara que, eu sou muito direto, mano. Se tem um problema contigo, eu te dou o papo, tá ligado? Tipo assim... Eu, eu posso demorar, posso ficar sem graça, porque eu vou te dar sinais de Pode que eu não que... fecho contigo, é, tipo, tá ligado, bolado. é poucas ideias, tá ligado, tipo, você já veio, pá, ficar falando na minha cabeça, mano, ficar de opinando Deus. na minha vida o tempo todo, ficar falando comigo o tempo todo, pá, opinando, tá ligado, dando opinião na minha vida o tempo todo, mano, eu já vou ficar bolado, tá ligado, e pô, se eu falar contigo e eu fizer só assim, já tipo assim, já é um sinal, você tá um pouco bolado. É, mano, porque eu sou uma pessoa que dou atenção, tá ligado? Eu, eu troco ideia, mano. Eu gosto mais de tete a tete, assim, pessoalmente, quando a gente tá aqui trocando ideia, do que virtualmente, tá ligado? Eu não gosto de ficar trocando ideia pelo telefone. Eu gosto de bater de frente, trocar ideia. Você nem é aquele cara do WhatsApp da rede social. Não, caramba. que isso, mano. Eu sou burrão com telefone, mano. Tá ligado? Burrão. Até hoje eu não sei todas as funções do Instagram. Não sei, pô. Não sei mexer no Twitter direito. Mas, tipo assim, é um bagulho meu. Eu. eu... Cara, quando eu era novo, quando eu era mulher, quem tinha computador era... não era rico, mas era alguém. Cara, o cara tem um computador. Porra, hoje em dia todo mundo tem um celular, mano, que é muito mais avançado que um computador daquela eu... época. Tá ligado? Anos luz, pô. O celular que eu tenho, que você tem aí. Pô, não, tá ligado? Esses dia mesmo, esse dia mesmo, o amigo veio aqui. O... Vou matar esse aqui só porque eu não desperdiçar, mas não vou beber mais, não. Né? É, pelo amor de Deus. O amigo, o amigo do Na Correria. Ele veio aqui, o Breno. O celular dele tem mais memória do que meu computador, filho. Ah, tá ligado. Falei, caralho, mano. Tá a gente botou o celular dele como terceira câmera aí. O trabalho dos caras é maneiro. Não Eu mano. não consegui distinguir a minha câmera da, do celular dele, porque a câmera do celular... Foda, é né? Foda, né? Esse negócio de celular tá me assustando maneiro, demais. Maneiro, mano. Maneiro. Maneiro. Mano, e Oi. o, e o que, que você acha dessa... Desse... Desse... Como é que se fala dessa forma que a galera do, do rap, do trap nacional usa de, de, de treta para se manter na, na mídia? Tá Mano. <risos> Você acha que boa, isso. Boa, boa, boa, vamos você falar Você acha que isso mesmo é não, o boa, trap, vamos... é o rap. Que não. isso mesmo. É dessa forma mesmo que a galera tem que continuar. Que se lá na gringa, os caras sempre, se, cara sempre ficam na treta e ficam no hype. Ou se, porra, o, o hype não tem nada a ver com a treta. Mano. Mano, o que acontece? Não, lá gringa totalmente diferente, Lá os caras são gangster, Tá ligado? Lá os caras são gangster, tá ligado? Os caras. É... Pô, sei lá, mano. Lá é outro patamar, mano. Os caras é, é gringo, né, mano? É Estados Unidos, né? Os bagulhos lá é diferente. Tá ligado? Aqui a galera faz um rap. A galera... É igual eu falei, mano. Inspiração aqui. Okay, Racionais, Marcelo D2. Pô, Conicrio, Tá ligado? É um bagulho amistoso, né, mano? É contra o, o sistema. O é um bagulho daqui. É, é. O bagulho daqui. É contra o sistema, tá ligado? Isso no Boom tá ligado? O trap é um bagulho que veio... E na minha visão é uma parada mais de, de. de tretinha mesmo. bagulho de trap é um bagulho que. que um bagulho mais agressivo. Que fica até maneiro. Sei lá, velho. Eu acho maneiro. Posso ser julgado, foda-se. Mas, tipo assim, eu digo assim, porra, quando você. Você é ouve um, um trapzão aqui e tal. Mas hã? Mas é um bagulho que tu faz? Não, eu não. Mano, eu nem faço trap, mano. Nem gosto muito. Tipo, não sou muito fã de fazer trap. Porque a galera. Eu conheço uns moleques que mandam benzão no trap. Mano. Tem um flowzada, pá. Eu prefiro fazer umas músicas num estilo mais, mais tranquilo, mais voltado para a realidade, entendeu? Eu não gosto muito de ficar falando de um bagulho que eu não vivi o que eu não tenho. Eu gosto sim de falar de sonho, de que eu quero ter dinheiro, que eu quero ter um carro maneiro, beleza. Não sei nem se eu tenho letra assim, pode crer. Mas é igual eu tô falando, no meio do trap eu acho que é interessante, é, é um bagulho que porra, gera um... Pô, quero o doido pra ver a letra que o doidão vai soltar lá, respondendo fulano. Uhum. Maneiro, pô. Maneiro. Pode não ser saudável, tá ligado? Pode ser que dê uma situação pior de, tipo assim, tiro, morte, sei lá. Pode. Tomara que não, né, velho? Tomara que fique só nessa daí de, pau um provocando outro, mídia, mostrando arma, foda-se. Mas eu acho que alimenta um pouquinho o hype da parada. Entendeu? Não sei mas não concordo não acho man... tipo assim eu acho maneiro bacana pá, pra... mas eu não faria não pode ser que um dia eu pague com a língua que alguém me bata de frente eu tenho que pagar de maluco Porque igual eu falei né, mano a gente faz um rap a gente é tranquilo mas a gente não é otário entendeu pode crer então a gente tem que segurar nossa bronca né mano a gente porra no meio do rap aí eu acho que é uma, uma uma vamos dizer assim não é uma briga por território mas é uma parada que se você brotar e você tiver seu lugar, você tem que manter ele, entendeu? Você tem que ficar ali, mano. você tem que ir Eu acho que é isso que tá faltando muito na galera de Volta Redonda. E mim também, lógico, porra. Se tivesse vergonha na cara, eu tava com vários bagulho na pista aí. Mas eu acho que não tem muita continuidade. A gente sai um moleque bom aqui, tá ligado? E o moleque do nada é bom. Vai trabalhar, é isso que acontece, vai trabalhar, porra, começa a trabalhar. Fica meio desgostoso da parada. Tá ligado? Talvez, ó, posso estar tá errado, mas às vezes eu vejo uma galera que conseguiu um, um patamar X, que poderia, poderia, se quisesse, que não é obrigado também, mas esticar assim, a mão, fazer assim, ó, tudo aqui, dá mão aí, bom. Tá aqui no mesmo que eu, ó, tá aqui, hein? Agora a gente se ajuda pra chegar mais ali, vamos, vamos. Você ligou? Então, eu tô, se ligou? eu tô com uma ideia, eu tô com uma ideia de um projeto, eu tenho o projeto Torn Music, né? Uhum. Que é um, o projeto Torn Music. A galera tem que sair ainda, mas só que o projeto Torn Music. Tá mas. A gente colocou uma, uma. Uma regra de todos os sons a gente divulgar. De todos os sons a gente pagar a divulgação. Uhum. Pagar o o, o. o digital influencer ali pra fazer as paradas. Patrocina nós aí, gente. Pagar a galera pra impulsionar, entendeu? pagar a rede social pagar tudo sim fazer os arrastros para cima tudo para as coisas do projeto sempre saindo uma qualidade top mas só que infelizmente muito da galera que quer participar do projeto não não está tendo essa essa grana para chegar junto para a gente fazer a parada então o qual é a ideia que eu tive eu tive a ideia da gente fazer uma parada que é foco visualização Foda-se a visualização, tá ligado? Foda-se. A gente vai fazer e vai postar. E foda-se o que vai dar. Então a minha parada vai ser o seguinte: a gente vai cantar ali no Chroma. Vai, eu ainda não pensei no nome para esse projeto. É mais um projeto, é mais uma playlist que eu vou criar para o canal. Que aí eu não crio outro canal, eu só crio playlist, entendeu, galera? Porque pô, ficar cuidando de vários canais é doideira. Doideira, é. cuidar de um já é doideira. Então é muito mais fácil eu criar uma playlist. E jogar, ó, essa aqui é a playlist do Projeto Tons. Essa aqui é a playlist de React. Essa aqui é a playlist de podcast. É, pô. É tudo o um O seu canal material só, todo no canal só. Você né? vai lá na minha playlist e vê o que, que você quer ver. E daí, eu tô com um novo projeto, que é sempre os projetos... A gente nunca fala que a gente tá ó, viajando, viajando, viajando. <risos> Tô te ouvindo. Sempre os projetos a gente não fala, ah, a gente que criou. Não, sempre a gente vem com a inspiração sempre de algo que a gente gosta muito de ver, né? E daí eu vi o, o som daqueles mano lá do Brasil, como é que é o nome? Fala aí, senão é o bichão? <risos> <risos> não, fala aí o nome dos caras. Brasil Grimby Show. O Brasil Grimby Show. Os caras mandam pra caralho. O cara tá rindo de mim porque não tinha falado errado. Bagulho, mano, nossa, mano, nossa, mano. Oh, então, a parada é o seguinte. De esse novo, novo projeto, ó, o novo... O é... É esse, oh, Mano, conta. deixa eu falar ó, sobre o novo projeto, que é o último slot. Pá. Esse é o novo projeto aí do canal Ison Filmes. Tá praticamente virando uma TV Ison Filmes, né? tanto projeto que tem. Mas esse projeto vai ser da seguinte forma, vai ser um MC rimando ali no Chroma, vai ser na mesma linha do, do, dos amigos lá, que a gente curtiu muito o formato, e se a gente está fazendo igual, é porque é bom. Então, é, ué, é, ué. E daí, vai ser um MC, aqui no nosso caso, vai ser um MC só rimando, um MC só rimando. Ele vai mandar as rimas dele, vai ter o tempo dele ali de, se, de, de apresentar o seu trabalho, e, no final, ele vai já mandar o convite pro o próximo MC que vai vir. Porra. É só colar, pai. Os caras podiam me chamar para arrumar. Vai ser você o primeiro agora. Oxe. É aqui, ó no, no nosso canal. Eu só não sei o nome. Golaço. Qual, qual é o nome do projeto? Golaço. Não, não Golaço. Crime, creme. Não, Golaço... Ô, oh, mano. <risos> Take it to... Mano, fala aí, fala aí, fala aí. Ah, não sei o nome do projeto, mano. Não Mas, até... Mas eu acho que não dá mais pra gravar. Dá pra gravar ainda? Ah, mano, acho que sei lá. Pelo horário? Né. Não dá, não? Acho que tá puxado. Tá puxado. Você vai voltar aí esses dias, então, pra gente vou, iniciar vou o mesmo. projeto? Vou mesmo. Você não vai demorar mano. mais um ano pra vir aqui? Não nada. <risos> você demorou um ano, mano. Você é. lembra que, pô, você veio aqui... Eu tive no dia 1º de janeiro... Depois foi, você é. foi vir aqui em. Não me deu uma junho, cerveja, velho. Um o cara com uma, uma sacola de cerveja desse tamanho. <risos> eu na virada, procurando um barzinho, pra é... onde pensava, eu pensava ter um bar aqui, não? eu não sei não. o não. Cara, carai, não me deu uma latinha. Caralho, eu nem pensei em te dar uma latinha. Eu não te dei, eu te dei, velho. Cara... Eu te dei uma latinha, velho. É possível. Eu te <risos> dei. Mano, você tava com cheio de latinha na mão. Ah, é? Verdade. Esqueceu. O... verdade. <risos> cheio de Mas o seu saco de cerveja tava muito maior. Ele tava com uma piscina de cerveja <risos> no chão, os caras. É, ué. Na hora de ir embora, ele fechou a piscina e levou ela. Igual o Papai Noel. Igual o Papai Noel. Um Boa sacão, grandão, grandão. Caralho. Mano, tinha um papo de umas quase 30 latas. Tempo, numa... tempo, tempo, tempo. Ó, rapaziada, estamos chegando ao final do nosso podcast já tá vendo que a gente já tá um pouco boiando estamos chegando ao final do podcast eu falo sério, porque o Izão patrocinou logo ao Império e eu parei de tomar uns dois copos atrás, porque daqui a pouco eu trampo tenho que correr atrás mas vou correr à frente do tempo moleque, olha só, eu vou mostrando talento com o tempo, e tento limpar e mostrar sentimento, tento mostrar que eu sinto, antes que ele pense que eu não tenho mais nada por dentro o coração tá meio gelado, sim mas é por tudo aquilo que eu passei pra chegar até aqui, eu sou sobrinho mas Luciano, só pros íntimos, e quem me criou, aí moleque, então não me intimide, porque ninguém me intimidou e quem tentou, ah com certeza, deitor, bagulho é muito sério, fico meio cansado de procurar, de procurar e fica igual um retardado, mas hoje eu tô mais consciente, tô bem mais ciente, que um dia isso tudo vai valer a pena, então entende e bote na sua mente, bote ela pra frente, ande sempre e não fique ausente e não se sinta solitário, não, porque você não é um otário, vai sempre ter uma mão estendida pra você, então tu fale com Deus, ajoelhe, porque sozinho nunca sou sem os meus, porra. Bagulho é sério, moleque, tenho o que te falar. Agradeço minha coroa por se ajoelhar. Por ter sua fé, talvez eu não tenha tanta. Mas olha só, moleque doido, a gente rima pra caramba. É veja, Crio, a Vera, e eu sou o sobrinho desse aqui, a Uizão. Podcast ficou gostosinho, o bagulho é muito doido. É o último corte, então eu tive que rimar antes que ele decretasse a minha morte. É o beijo. Valeu, rapaziadinha! Se uh! inscreve no canal. Liga a sineta. Liga. Vou deixar embaixo na descrição a rede social do sobrinho. Pode seguir ele lá. brinsuvg VG. Brinsu VG. Isso mesmo, Brinsu é sobrinho. Tá ligado? Só que meio underground. underground. B-R-I-S-U-VG, tudo junto. É o bicho. É o bicho. Rapaziadinha. Fui!